Um homem obstinado pela perfeição e dedicado a melhorar o cotidiano das pessoas e até salvar vidas, é a história do designer brasileiro, o Bizarro Costa. Formado em desenho técnico-mecânico pelo Senai nos anos 90, Bira, como também é chamado, dedica seu tempo entre a escola de design que tem em Sumaré, no interior de São Paulo, seu escritório e a oficina onde desenvolve as suas criações. Uma delas, acredite, foi um dos primeiros esboços do que hoje é o halo, peça que tem como finalidade oferecer maior proteção ao piloto em um cockpit. O projeto, que tornou o Bira famoso mundialmente no começo de 2020, não envolve o automobilismo. Depois de muitos meses de estudo, ele entregou o protótipo da luva extensora biônica ao maestro João Carlos Martins. Com mais de 80 anos, o músico brasileiro já havia até se despedido do piano em razão dos vários problemas nas mãos, que o impediam de tocar, mesmo após inúmeras operações. Ao ver matéria gravada para o Fantástico, revista eletrônica dominical da TV Globo, sobre a despedida de João Carlos Martins em fevereiro de 2019, o Biratan se comoveu e pensou em aproveitar todo o seu conhecimento para dar ao maestro a chance de voltar a tocar. Amante da Fórmula 1, Bira se inspirou no funcionamento da suspensão traseira para desenvolver uma solução que se encaixasse às necessidades de mobilidade do maestro. Com muito esforço e estudo, o Biratã alcançou o objetivo ao desenvolver o protótipo em que a pessoa, que por dificuldades motoras ou neurológicas fica a maior parte do tempo com as mãos fechadas, consegue estender os dedos e abre as mãos o máximo possível graças à flexibilidade oferecida pelo funcionamento das luvas. Foi assim que o designer conseguiu fazer com que João Carlos Martins pudesse voltar a tocar. A incrível história que uniu o maestro e o designer de Sumaré ganhou o mundo. De repente, pouco antes da pandemia, Bira se viu com a agenda cheia com tantos compromissos para contar ao planeta o tamanho do feito que havia acabado de alcançar. O trabalho desenvolvido por Bira jogou luz a outro projeto que começou a ser esboçado há mais de 10 anos e que foi o embrião de uma peça que já provocou muita polêmica e discussão, mas que atualmente é quase imperceptível e que já foi responsável por salvar muitas vidas no automobilismo, o Alo. Desde 2018 nos carros da Fórmula 1, o halo é um dispositivo de segurança que visa proteger a cabeça do piloto dentro do cockpit. A FIA promoveu diversos estudos para melhorar a célula de sobrevivência e reduzir os riscos ao longo do tempo, e a decisão por esta espécie de arco sobre o carro veio após vários testes, até mesmo de um elemento chamado Aero Screen, que hoje equipa os carros da Indy e se assemelha a um escudo. Na Fórmula 1, o halo ganhou força porque se adaptou melhor aos modelos do Mundial. De lá para cá, as equipes foram aperfeiçoando o desenho para uma integração maior com os carros. Inicialmente, houve certa resistência dos mais puristas, porque o halo tirou a característica maior do monoposto, o cockpit aberto. Só que com o passar do tempo... Essa rejeição perdeu força na medida em que o halo se mostrou eficiente em vários momentos, como no próprio acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Itália de 2021, até do mais grave, o choque de Romain Grosjean com o rail após a largada do GP do Bahrein de 2020. O halo é feito de titânio de alta resistência, para absorver os impactos sem alterar muito o peso dos carros. A peça encaixada acima da cabeça do piloto nas laterais do carro e presa por um pilar central em frente ao piloto. O acidente do GP da Itália entre Hamilton e Verstappen só reforçou a necessidade da peça. No choque entre os carros, Verstappen acabou sendo catapultado e passou sobre a cabeça de Hamilton e com a roda em movimento. Lewis chegou a ser acertado e só saiu com uma forte dor de cabeça, mas vivo porque o Alo foi fundamental na proteção. Mesmo sem saber, o Biratan iniciava um caminho que o levou até a sede da FIA em Paris e proporcionou uma amizade improvável com Charlie Whiting, diretor de corridas da Fórmula 1, morto em março de 2019. Junho de 2009 Naquele mês, o mundo do esporte a motor se assustou com dois acidentes gravíssimos. No dia 19, em corrida da antiga Fórmula 2 em Brands Hatch, Henry Surtees foi acertado na cabeça por um pneu que se desprendeu após batida de outro carro. Com o um impacto, o filho do campeão mundial John Surtees não resistiu e morreu pouco depois em Londres. Seis dias depois da tragédia, Felipe Massa foi outra vítima de um objeto que acertou sua cabeça. A mola que se soltou do carro da Brown, pilotada por Rubens Barrichello pegou em cheio o capacete de massa no treino classificatório do GP da Hungria. O piloto da Ferrari ficou inconsciente por alguns minutos, mas sobreviveu. A preocupação com a exposição da cabeça do piloto fez com que Bira desenvolvesse um projeto que pudesse oferecer maior proteção aos pilotos em um cockpit. Nasciam ali os primeiros rascunhos do protótipo chamado PCP, que é a sigla de Protetor de Cockpit. À época dos acidentes, Bira criou um blog e desenvolveu um protótipo que envolvia ligas de aço, sistema ISO em termos de segurança para máquinas agrícolas e proteção em casos de capotamento. Bira enviou o projeto à FIA por dois anos. Nunca obteve respostas. Até que viu em um vídeo da entidade um teste referente à segurança no cockpit. Ele viu os nomes de quem estava no vídeo e reparou em um dos chefes de engenharia da FIA. Daí, observou o formato dos e-mails da entidade, fez algumas combinações diferentes de e-mail e mandou uma mensagem. No dia seguinte, Bira havia recebido um retorno com uma agradável surpresa um pedido para que pudesse apresentar o projeto na sede da FIA em Paris. Quem respondeu a esse e-mail? Charlie Whiting. Bir então foi à França e teve duas horas para apresentar o projeto. Levou o sobrinho, fluente em inglês, e a maquete, um PCP de barras laterais e um sistema retrátil que seria acionado por sensor, como um airbag. Os engenheiros que lá estavam ficaram interessados e apresentaram alguns questionamentos sobre o projeto. Um deles era da Mercedes, montadora que, na prática, foi a responsável direta pelo projeto que entrou em vigor de vez a partir de 2018 na Fórmula 1. O interesse de Bir em desenvolver um dispositivo que pudesse elevar a segurança dos pilotos estabeleceu um elo com o então diretor de provas da FIA. Semanas depois, já no Brasil, Bira foi convidado para ir a Interlagos na quinta-feira antes do GP. E daquele 2012 em diante, teve reuniões anuais com Whiting para discutir sobre essa proteção do cockpit. Até 2018, o designer brasileiro foi convidado pelo dirigente da FIA para acompanhar os trabalhos no fim de semana do GP do Brasil. No ano seguinte, às vésperas do início da temporada na Austrália, Whiting morreu aos 66 anos vítima de embolia pulmonar. Bira se considera uma espécie de avô do halo. Em uma das últimas conversas com Whiting, o engenheiro disse que queria ter adotado o PCP em vez do projeto da Mercedes. Orgulhoso por ter ajudado João Carlos Martins a recuperar os movimentos das mãos e voltar a tocar, Bira já desenvolveu até mesmo um exoesqueleto. Estrutura mecânica que permite a uma pessoa com dificuldades motoras a chance de voltar a andar. Assim, o biratã bizarro costa segue o princípio que levou até a FIA e o fez se aproximar da Fórmula 1. Tudo para impactar positivamente e oferecer meios para que as pessoas, seja o maestro João Carlos Martins, seja um anônimo, a mesma oportunidade de ter uma vida um pouco melhor e com menos limitações.